Olá, meu nome é Camila, tenho graduação em Fisioterapia e eu vim parar aqui no Business Academy com a porque a gente tem um grupo de amigos em comum, e aí vir mexe eu via um vídeo dela no Facebook e eu me identificava bastante com aquele conteúdo, até um dia que eu perguntei para ela se a gente podia conversar, porque eu queria oferecer uh, um, uma prática que eu faço, que eu acho que ia de acordo com a proposta dela, bom enfim, eu vim oferecer eu acabei recebendo muito mais do que eu imaginava. Entrei, mergulhei na, no curso dela para entender como que funciona e eu acabei me entendendo, e me incluindo e acrescentando inúmeras coisas na minha vida. O que eu aprendi aqui? Eu acho que uma das melhores coisas que eu aprendi aqui é que não existe jeito certo de fazer as coisas. Existe o seu jeito de fazer as coisas. E a frase que fica pra mim aqui é... Comece, mesmo não se sentindo pronto. E foi aí onde eu encontrei força e chão para recomeçar do meu jeito. Redesenhando, ressignificando o um monte de coisa. Tanto da minha vida pessoal, como da minha vida profissional. É, então, eu... Eu considero aqui um grupo de pessoas inspiradoras, é, a Ligia é uma pessoa inspiradora, tanto pela sua vida pessoal, que ela compartilha com a gente, da, da, da sua experiência, das suas transformações e isso é muito legal, porque é muito rico, como ela oferece chaves uh, para a gente olhar para dentro, ressignificar coisas e chaves práticas também de, de como estruturar um, um negócio. Então, eu recomendo, sou muito grata. Infelizmente, hoje é o último dia e muitas coisas se transformaram e muitas coisas ainda estão por vir. Obrigada!